O S60 Fiscal cumpre com as obrigações acessórias e legais da escrita fiscal, como geração dos ESPEDs, geração de livros, arquivos integra e Simples Nacional. O sistema disponibiliza relatórios, consultas, lançamentos, exportações e apurações de impostos. Todas as apurações são configuradas pelo usuário e todas as consultas são exportáveis. O Sistema S60 Fiscal permite que você trabalhe com várias empresas abertas ao mesmo tempo, ou ainda com todos os períodos abertos. É um sistema configurável com métodos de filtros avançados e exportação para os programas do governo federal, estadual e municipal. Além disso, exporta para os demais sistemas S60. Tenha mais praticidade com um sistema intuitivo e de fácil aprendizagem. Conheça o S60 Fiscal. Acesse s60.com.br e saiba mais.